Olá todo mundo, eu sou o Tio e a partir de hoje eu trago pra vocês uma pequena série de vídeos que eu queria fazer há muito tempo que é as 30 melhores sementes para Minecraft, ou seja, nos próximos 30 dias teremos aqui sementes legais, sensacionais e umas mais ou menos, porque afinal, pode ser que alguma não te agrade <risos> mas ao meu ver são as 30 melhores que eu encontrei e hoje nós começamos com essa aqui que vocês podem ver ali atrás, eu tô bem no ponto de pau e atrás de mim tem uma ilha cogumelo, cara, é muito legal Se gratidão instantânea é o que você precisa, então essa semente lhe dará. Desde que você esteja procurando cogumelos. A poucos metros do seu local de desova, ou seja, do seu spawn, você vai encontrar uma ilha preenchida com cogumelos gigantes, emanadas de vacas vermelhas. Mas, sem mais delongas, vamos lá ver esta bagaça. Bom, basicamente aqui ó. Essa é a ilha que você spawna. Ou seja, é onde você aparece no mundo. A ilha tá logo ali, dá pra ir nadando, dá Mas a gente vai voando porque a gente só quer ver o mapa Olha, aqui já dá pra ver vaquinhas Olha só, em cima da árvore, cara, que legal Oi, vaquinha <risos> Acho legal essas vacas cheias de fungos Bom, o que a gente pode encontrar por aqui? Vamos ver Olha, meio que ela, ela mescla um pouco dos biomas que eu só, F3 Bioma Ocean Você sobe aqui Motion Island Ou seja, ilha cogumelo E aqui oceano Caramba, bicho, é, é do lado Bora ver Olha só, ilhas flutuantes, cara Acho muito legal esse negócio de pedra e terra sobrevoando um canto É interessante Vamos ver se a gente acha uma caverna por aqui Olha aí, ó. Mais um bloco de terra flutuante. Mais outro. Cara, isso é muito louco. Ali, ó. Caverna. Uhul. É? Não, apareceu. Ah, aquilo ali. Olha que legal, cara. Cana de açúcar. Muito legal. Opa. Nossa, um buraquinho suspeito aqui. Olha só. Abaixo da ilha tem uma dendel, cara. E eu nem precisei cavar muito pra chegar até aqui. Cara, ela é grandinha. Ah, que estranho. Olha, mais um bloco flutuante dentro da dendel. Hum, olha, temos ferro aqui embaixo. Ouro, mais ferro. Caramba, cara, nunca tinha encontrado tanto ouro tão fácil. Cara, quanta lava! Jesus! Redstone, opa, pra cá, pra cá não tem mais nada. Pra cá, mais ouro, mais ouro, mais redstone. Cara, é muito legal! Muito legal! Quero saber o que é aqui o vermelho piscando na tela. Olha, mais redstone, cara. Olha que legal! Lápis azul e caramba, tem minério pra caramba aqui. Caramba, tem minério pra caramba. Cara, olha que legal. Parece que foi construída a passagem de tão linda que ela é. Então é isso, galera. Essa foi a Ilha Cogumelo. Como vocês viram, tem várias cavernas aqui. Não é só uma ilha cheia de vacas vermelhas. Tem caverna com muito minério acessível, muita dungeon, muito ferro, muito redstone, muito ouro. Cara... É sensacional, é sensacional. E não tem que cavar muito pra achar. Chegou ali na camada 10, você acha fácil. Mas então, galera, se você gostou do vídeo, clica no gostei embaixo. Se inscreva no canal, pois isso é muito importante. Eu te agradeceria muito você teria um lugarzinho guardado no meu coração. Oh. É isso, galera. Eu sou o Dinho e até a próxima.